Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Nesse segundo domingo da quaresma A igreja nos apresenta o evangelho da transfiguração de Jesus Jesus ele sobe a montanha com Pedro, Tiago e João E aí ele mostra alguma coisa tão extraordinária para os discípulos que Pedro ele disse é bom estarmos aqui vamos construir três tendas a experiência que São Pedro e os discípulos fizeram encantaram tanto que eles não queriam mais descer a montanha o que isso revela para nós que Deus tem algo tão extraordinário para nos mostrar que preenche tantos os nossos olhos que nós não queremos ver mais outra coisa Então aquilo que Deus tem para nos mostrar, nenhum shopping center é capaz de mostrar Deus é capaz de preencher o nosso olhar com a glória do seu reino Mas depois disso, Jesus não permanece com os discípulos lá na montanha Ele desce de novo Aí a gente pode fazer a pergunta, mas por que Jesus fez isso? Ele foi lá, mostra algo extraordinário para os discípulos, mas não permanece, ele desce de novo a montanha. Nós podemos dizer que Jesus foi lá preparar os discípulos para a missão na Baixada. Sem essa experiência na montanha, sem esta visão lá de cima da montanha, a vida na Baixada, a missão na Baixada seria insuportável Então foi lá na montanha que Jesus preparou, encorajou, motivou os discípulos Para na Baixada encontrar um sentido profundo para tudo aquilo que iriam viver Nós podemos dizer que também São Francisco e Santa Clara fizeram esta experiência Da montanha e da Baixada e eles ficaram tão encantados com esta visão de Deus, com essa experiência religiosa, espiritual, mística Que também encontraram ali a força para durante toda a sua vida se encantarem e encantar outras pessoas pelo mesmo reino Então esta experiência, a gente pode dizer assim, que reúne duas dimensões essenciais da nossa vida a contemplação e a ação Santa Clara de Assis privilegiou mais a dimensão contemplativa São Francisco mais a ativa Mas a gente pode e deve dizer que não existe missão sem a contemplação E não existe contemplação que não conduz até a missão Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o coração sempre agradecido